Viajar depois de ir à faca? E por que não? Se esteve recentemente internado por cirurgia ou doença, poderá ter de esperar uma a três semanas antes de voar de avião.